Eu estava perguntando se você poderia continuar, porque o Force tem muito poder e. Fazem-me sentir como. Fazem-me sentir como. Se não sou eu, agora por essa plongar, que hoje estamos aqui de com mais um vídeo e hoje né, estamos com Gigantic. É um jogo grátis na Steam, lançou recentemente há algum tempo. E eu estou trazendo aqui para vocês porque a vida é difícil, não é sempre que a gente tem jogos grátis bons assim para jogar. Então vamos ver qual é que é. Primeiro a gente pode escolher o nosso personagem, né, eu vou escolher um que eu não sei jogar, porque sou muito vida louca. Aí galera, aí tipo assim, o objetivo é como vocês podem meter aquela barra lá em cima. Ah, tem que ficar clicando, ah, tá, não sei jogar com essa porra gente, me ajuda. Não, aqui é suicídio! <risos> Bom, aí tipo assim, gente, como vocês podem ver, é uma treta rolando 24 horas. Porque assim, quando aquela barra lá em cima carrega, né? Significa que. Fudeu! E aí, ó lá, ó. Nosso pet tá aqui. E o outro veio atacar. E agora o que, que temos que fazer? Proteger. Quem tá chupando meu pet. Não! Meu pet! Não! Meu time não tá aqui comigo, me ajuda, time! Ah, eu fico invisível? Ok. Eu não sei o que eu faço. Sai, para de atacar meu pet! Hum! Aí, matei, matei. Sou muito bom, sou muito bom, sou muito bom. Ai, meu Deus! Ih! Ih! Pula, pula, pula, pula, pula. Vai, vai, Ram bitch. Sou muito bom! Morre, morre, morre, morre. Ai. Ah, de novo tá atacando nosso time? Nossa, eu tomei muito no cu. Mas é antes... isso. Lembrando, gente, eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser jogar. Tá? É de grátis. Ai ai. Ai. Ai, ai. e eu tô vivo <risos> nossa tô matando tudo <risos> Mata aí, gente. Eu tô ficando bom, gente. Eu tô me deixa. Por que, que o ele está atacando a gente de novo? Toma no cu. Vai. Eu não sei acertar tiro... Meu Deus, eu vou ser solado! Meu Deus do céu! <risos> Esse bicho é engraçado, correndo. Sim, esse bicho me vê. Nossa. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Nossa, a gente que vai atacar agora. Que milagre. Achei que eu nunca veria essa foto. Essa cena. Oble... Ob Nossa senhora, calma aí. Corre! Pula! Pula! tru simon tá bom ai meu deus Morreu. Otária, caiu no meu beiiiite! <risos> Hum. Já era. Eles vão pegar. Se esse cara morrer, não morre, cara. Hum. Morreu. Se eu morrer também, acabou. Acabou minha azeite. Não. Nossa, ele não morreu ainda. Eu te curo. Acabou. Bom, gente, você assistiu até aqui. Não esqueça de dar aquele se inscrever, né? Que para ter mais uma partida, né? você tem que se inscrever no canal